Ok, pessoal, boa noite. Encerrando aqui o nosso dia 8 já, são 15 para meia-noite. Vamos fazer aqui o estudo para o dia de amanhã, quinta-feira, 9 de fevereiro. Um prazer estar com vocês. Vamos embora. Então, aqui tem o nosso gráfico, né, como é que ficou aqui no dia de hoje. Nós tivemos né, uh, o estudo nos outros dias, que nos trouxe ali, então, mais uma vez eu vou recordar, aqui o fechamento da, da onda A, tivemos aqui a onda B com o, o diamante, certo? E aí a hipótese, ontem, né, nós tínhamos duas hipóteses, uma, uma de completar a onda C, aqui para cima, e a outra hipótese era de entrar numa... Numa, numa, numa queda Então é, A gente teve aqui ó, o, o colar de diamante Corretinho Até passou né E vamos pegar aqui A, a onda A E vamos avaliar O 60% da onda A Está lá em cima E ele já terminou o dia Apontando para lá Pode ser que amanhã Para nossa surpresa Ele Ele Comece com uma, uma barra aqui, ó E aí fique lateralizando Porque ele encerra esse ciclo Da onda C Então daí a gente fica aguardando Qual vai ser o próximo movimento tá? E por outro lado é, Se a gente considera que isso aqui foi o um, 1 um, Isso aqui um 2 E aí aqui um 3 né? Então a gente também pode ter aqui Aqui o um movimento bem demorado de, para ter a onda 4 e aí lá em cima ele fazer a onda 5, tá? Mas amanhã, como foi assim, uma subida muito, muito forte, né? O índice subiu 2,2% praticamente em termos de pontos que, que fosse possível fazer operações aqui em linha reta né? a partir daqui, ó foram 1780 pontos, tá? então foi um dia de muita força, então é isso que se espera para amanhã, tá? um fechamento aqui da, dessa nossa onda C, tá? ele vem cumprindo conforme a, a leitura que a gente faz, é, isso pode né, mudar, ele pode considerar que está que de bom tamanho a ser aqui e aí é ter uma outra, um outro direcionamento amanhã. É, não dá para se esperar muita coisa. Ah, hoje eu fiquei muito doidão, né? Larguei três é, vídeos de short, mas é que a situação pedia para compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi também ali naqueles, naqueles shorts. Né? Vale a pena olharem e, e insisto aí que confirmar para vocês né, que toda vez que eu estou que eu, que eu aqui passando material discutindo eu sou, um trader, eu sou um trader nem sei se eu sou trader eu, eu faço minhas operações, analiso e, e faço minhas entradas aqui às vezes me dou bem, às vezes não me dou é, que nem vocês né, nós somos todos iguais aqui nesse, nesse ambiente é, um precisa do outro aqui para conseguir vencer o, o nosso temores, as nossas fraquezas né? nossa parte psicológica emocional, nesse trabalho solitário, é, diferente de qualquer outro trabalho é, a gente é como se fosse assim um caçador né? caçador na floresta né? sozinho ou aí como um lutador de MMA, só que sem ser um lutador de MMA, a gente entra no ringue e vai enfrentar os tubarões ali do Bradesco do, do Itaú Cara grande, assim, e, e eles são fera, né? São fera, profissionais. E a gente é amador, então a gente tem que ter um cuidado redobrado. Né? Porque para o nosso dinheiro, nós somos também, dá para fazer uma outra metáfora, um cirurgião, né? O cirurgião entra na sala de cirurgia ali e vai passar a faca na pessoa. E como é que.. que, que e essa pessoa é a nossa grana, né? Então se o cara tá nervoso, muito perdido ali, fica complicado. Já teve muita perda aí, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo e vê esse vídeo tem as suas histórias para contar de dias terríveis. Né? Hoje eu tive um dia terrível, vai conseguir recuperar isso que eu quis mostrar lá, mostrar que é possível, tá com estudo, é possível reverter situações complicadas. É isso que está lá na, nas shorts. Bom, é... a gente então encerra por aqui, esse estudo vai ficar bem curto mesmo, é para não ficar muito monótono e espero aí que vocês gostem cada vez mais se aprofundem na descrição do vídeo tem um, o link da, da apostila que ensina sobre Elliot tá? eu não dou aqui ênfase muito grande em Price Action e, e, e Candles porque tem um bocado de site bom aí de caras que fazem isso há bastante tempo e bem explicado o meu foco aqui é mostrar para vocês como que eu trabalho e como vocês podem trabalhar e como que a gente pode dominar essas ondas de elites para nosso favor. Tá? Esse é o recado. A gente, né, eu estou com um canalzinho no, no Twitter, querendo começar lá, os tweets eu já coloquei, e no Telegram também eu tenho, mas eu estou procurando aqui um jeito de botar na algum ponto aí do canal, é o, o QR, o QR Code do Telegram, tá? Porque lá no Twitter já tem o, o Telegram, arroba é, Trade Mindset Pro, tá? Da mesma forma que é o YouTube, arroba Trade Mindset, Trader Mindset Pro, tudo junto. E, e lá no tu, o, o Twitter é Trader 7 Z, tá? Então, Trader Mindset Pro é o Telegram e o YouTube. Trader Mindset Z é o Twitter. Pessoal, muito boa noite, um abraço forte. Aguardo aí a inscrição de vocês, os likes, comentem. Tá bom? Aí? E vamos para o trade amanhã, na véspera do fechamento da semana, a gente fazer bonito. Um abraço.